Olá, eu sou a professora Renata e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre será que é possível dar aula de inglês no aniversário? Não só é, como nesse vídeo você vai aprender como fazer isso. Hello guys, I'm teacher Renata and today we will talk about babies, ok? É, é possível dar aula de inglês para bebês, a gente vai falar um pouquinho disso hoje e vai provar na prática que não só é possível, como é bem mais simples do que se pode imaginar. Antes de qualquer coisa a gente tem que entender e pensar que dar aula em qualquer nível para qualquer turma envolve questões como o que ensinar, como ensinar, quais são as leis que envolvem essa faixa etária e qual é o currículo. Hoje a gente tem a BNCC, que é o norte da prática pedagógica para a educação básica. Então, quando a gente fala de educação infantil e anos iniciais, a gente vai pensar nela. Então, para crianças de zero a um ano e seis meses, a gente vai ter que pensar com um foco na BNCC. Então, é a partir disso que a gente vai colocar e transformar essa teoria, essas questões legais, essas questões de como dar aula na educação infantil para a prática do ensino de inglês. Então, para isso, temos que pensar em três pontos. O primeiro ponto é o tempo. Qual é o tempo de aula na educação infantil? Quanto tempo um bebê dá conta de permanecer concentrado na aula? Segundo, é... Tem muito a ver também com esse tempo, que é a rotina. Como que é a rotina desse berçário? E todo mundo que já trabalhou, já entrou numa escola de educação infantil, sabe que o berçário tem uma rotina muito específica e muito própria. Então, qual que é essa rotina do berçário? E o terceiro ponto é qual que é o currículo são os conteúdos e os conhecimentos que a gente vai trabalhar com o berçário. Então, eu já dei spoiler desse terceiro ponto, a gente vai ter que ir lá na BNCC para saber quais são os conteúdos curriculares envolvendo o berçário. Claro que se você trabalha numa cidade, num estado que já tem um currículo próprio, é ali que você vai pautar a sua prática. Então, para iniciar essa ideia de dar aula no, no berçário, vamos falar do tempo. Quando a gente fala de crianças de zero a um ano e sete meses, temos que lembrar que o tempo de concentração da criança, ela é, ele é muito menor. Além disso, a maioria das vezes a atenção desse bebê vai estar tá meio assim é, aparentemente desorientada. Ele vai estar tá olhando para um lado, para o outro. Ele vai estar tá querendo pegar outra coisa. Então, você precisa identificar o que chama a atenção dele e entrar na rotina. É, da sua aula, e é diferente da rotina da turma, a rotina da sua aula, a partir dessas atenções. A dica que eu dou é que você sempre use música, instrumentos musicais, é, percussão é uma coisa que interessa o bebê por conta do ritmo, do barulho do uso de objetos. Então, para iniciar uma aula dentro desse tempo mais curto de atenção que os bebês têm, você já pode aproveitar e colocar isso dentro da sua rotina do berçário. Toda vez que a aula se inicia, você vai iniciar com essa sua rotina curta também. Uma música, cada dia você, você vai repetir essa música algumas vezes, mas você vai trazer um instrumento de percussão diferente, um, um repertório musical diferente, variado. Mesmo que você use uma música todas as aulas como representação da turma, você pode trazer outras para a aula. O outro ponto é saber que você vai dar, você vai fazer uma mediação pedagógica direta, uma atividade é, dentro do berçário, uma experiência né, dentro dos campos de experiência propostos pela BNCC, específica e própria para esse berçário, em torno de 5 a 10 minutos, aí sim, dentro da aula de inglês. Então, você vai olhar num dos campos de experiência sobre essa criança, o eu, o outro e o nós, então você vai trazer o corpo dessa criança, você pode fazer uma massagem nomeando esse corpo, você pode fazer uma ida até o espelho e mostrando a criança, pedindo para ela fazer carinho, ela olhando o espelho e se vendo no espelho, tudo isso faz parte de uma proposta, e você vai fazer isso em inglês, isso é importantíssimo, então se você vai levar a criança ao espelho, você vai dizer, oh, how beautiful you are. É, você vai dizer o nome da criança, ah, your name is Stella, your name is Julia, your name is Caio. Então você vai já dando à criança a possibilidade de interagir com a língua inglesa dentro da sua aula. E você pode perceber que o tempo da atividade, o tempo de concentração dessa experiência proposta é curto. Então, ao longo da sua aula, você vai participar diretamente da rotina da criança, que é ajudar a trocar uma fralda, dar um banho, dar comida. É, por isso, é importante você saber que a sua aula de inglês não acabou naquele momento que você aplicou a atividade, que você está envolvido naquilo que é primordial para o desenvolvimento dela dentro do currículo. A sua aula de inglês continua, então você precisou ajudar a professora regente a dar um banho na criança enquanto ela está com as outras crianças. Você vai levar essa criança para Cuba, enquanto você dá banho, né, você continua a sua aula, simples assim. Você vai falar assim, oh, uh, let's clean this food, let's clean your hand, let's clean your belly, então conforme você vai lavando o cabelo, let's wash your hair, então conforme você vai trabalhando essa higiene pessoal que faz parte da característica da rotina da turma, você continua dando aula a criança, você vai dizer como é bom tomar banho, let's have a bath, let's, é, então assim, tudo isso faz parte da sua aula, você não deixou de dar aula de inglês porque você está envolvida na rotina do bebê, você na verdade está dando continuidade à sua aula. E o ponto importante fundamental de tudo isso é sempre tratar e trabalhar, é, identificar o que que a ah, tanto no desenvolvimento dessa faixa etária, olhar como que funciona a atividade principal para o bebê, as interações, as construções de conhecimento por meio do uso social do nome dos objetos, que também faz uma parte, que vai fazer parte muito importante da sua aula de inglês, nomear é, objetos do uso cultural dessa criança. Então, mesmo que o bebê ele não vá repetir tudo que você fale, ele está tendo acesso a língua inglesa naquele momento, então você vai fazer essa mediação e vai ter um espaço específico para o bebê usar esse inglês é, ao longo da vida, então enquanto ele cresce e se desenvolve, ele tem a oportunidade de já fazer isso com duas línguas é, sendo utilizadas na rotina e no cotidiano dele. Na aula de hoje, você junto com ênfase educacional tratou um pouquinho sobre, será que é possível dar um aniversário de inglês? Sim, é, e você identificou que você vai fazer parte tanto da rotina da turma, como você vai ter uma rotina própria da sua aula com a turma do berçário. Então sim, se for preciso, você precisa tocar uma fralda, dar um banho, ajudar a dar comida, e você vai tratando dessas coisas em inglês. Um outro ponto importante é o tempo de concentração e o tempo no qual você vai aplicar a atividade que você preparou, a experiência que você preparou para a sua aula, sempre inserida dentro do currículo. Então, a partir disso, não esquece, siga a gente nas nossas redes sociais. Facebook e no Instagram, tá aqui para você conferir. Então, até mais e até o próximo vídeo. Enfase educacional www.enfaseeducacional.com.br.